Eu confesso para vocês que o frio na barriga está enorme e é um prazer enorme estar tá aqui para apresentar vocês no Trader Summit aqui da Genial Investimentos. É, eu tive o privilégio, a honra de trabalhar no início da minha carreira com o Alfredo Menezes. É, antes de começar a live, o Alfredo, a gente conversou dois minutos, ele já reclamou do meu cabelo, falou que se na época que trabalhava comigo com esse cabelo não entrava na mesa... Também tive o prazer de conversar com o Duda, abordar um pouco. Eu acho que o grande desafio, a minha grande curiosidade é saber como é que é essa transição, quando você está gerindo o dinheiro proprietário de um banco, das maiores tesourarias, e você passa a ter responsabilidade fiduciária de gerir dinheiro de terceiros. tá? Isso, para mim, é um desafio enorme. queria conhecer como é que vocês viram essa transição, como é que vocês trabalham com risco. Tá? Acho que o trading hoje é... Risco é para mim a coisa mais importante na, na gestão de, de recursos, tá? Então, Alfredo, se quiser começar um pouco, falar como é que você como é que você vê essa transição? Bem, é, não tem a dúvida que é muito diferente, né? Você trabalhando com uma família office ou numa tesouraria grande, você tem que reportar basicamente a seus pares, né? Ou ao conselho do banco e ficar claro com a sua estratégia, qual a sua cadeia econômica, né? Uh, com a área econômica. Então, você tem uma direção. Uh, então, a, a, a volatilidade do resultado diário não é um negócio que incomoda. Né? o banco, normalmente, o resultado incomoda quando é trimestral, né? da, no final do trimestre da volatilidade. Já no, nos fundos, o dinheiro de terceiro, você faz a carta mensal, né? mas eles não, não têm ideia da sua estratégia como muda no decorrer com as notícias. Tal. Então, a volatilidade da cota acaba sendo um pouco. do resultado diário acaba sendo bem mais importante do que é numa tesouraria. E eu, a gente fez uma pesquisa aqui, tirando o fundo verde e os fundos mais tradicionais, todos os fundos novos, que tem um draw alto, né, de uma queda de 3% da cota num dia a gente viu que tem bastante saque, né? Porque a maioria dos produtos hoje, diferente dos fundos mais antigos, da Ocampo, o Verde, do pessoal que já está há muito tempo, não foi distribuído por assessores, né? Foi o cara comprou porque ele viu a performance que cara conhece, é, tal. Então é aquele investidor que ele foi por conta própria, então ele aceita muito mais volatilidade do que um fundo que é distribuído pelas plataformas ou por assessores, né? Então, acho que basicamente é isso, aí deixa deixo a palavra aí, Duda. Duda, você quer, pode Bom. falar, ah, perdão, você podia falar um pouco também, Duda, e, e também é, contar um pouco da história, do seu privilégio de ter nascido profissionalmente dentro do Banco Pactual, acho que um exemplo de banco de investimento no Brasil, você teve o privilégio de começar a sua carreira do lado de André Jarkuski, do lado de Paulo Guedes, como é que você vê isso e, depois, como é que foi sua transição para a gestão de recursos? É, não é legal você ter lembrado, né? não só eu, né? mas tem vários, é expatual também no Genial, né? eu, é, eu acho que também tive a honra de fundar a Brasil Plural, que deu é origem à Genial, então também tem tem uma história aí dentro da Genial. Né? Então, eu, eu me orgulho bastante é, do trabalho que a gente também desenvolveu e do sucesso que vocês têm. É, acho que o primeiro ponto que você falou, né, como é que foi trabalhar com Roberto Jacuzzi e Paulo Guedes, eu acho até que para as pessoas novas, é importante é, colocar que é, não, não foi por acaso, né? eu procurei o Pactual pelas pessoas. E né, eu me lembro que eu passei três processos de seleção, é, não tinha vaga e eu falei assim, olha, eu não quero saber quanto eu vou ganhar, que eu fui ganhar um sexto. que ganhava é menos que um salário mínimo hoje, eu tinha que viver com isso. É porque eu falei que um dia ia virar sócio e eu entregar acima do mercado. Então, é uma primeira é, é, mensagem que eu vou falar para as pessoas novas, para os traders novos, é que o mais importante no início é o que você está aprendendo. E você está com pessoas excepcionais, é, está aprendendo. Né? As pessoas, até no, no, hoje nos calls foram falados isso, né? hoje em dia, os milênios, né querem trabalhar half time CEO, né? Assim, querem entrar já na empresa um cara excepcional que parece acha que vai conseguir tocar uma empresa, vai ser empreendedor e trabalhando pouco, né? Sucesso nunca é por acaso, não tem almoço grátis. Quem se destaca é uma pessoa muito criativa, mas normalmente você tem que tem que trabalhar muito. E o, e o virtuose, não se sabe virtuose. né? Então quem, tra quem trabalha acha que é o um mago do mercado, não você é? Um, a gente persegue muita coisa durante muito tempo e, e, e acho que isso é, é, é que é o fundamental, então eu, eu fui trabalhar lá, eu também acho muito importante também não, não queimar a etapa, eu me lembro que eu com dois anos no Pactual, é, eu trabalho, comecei trabalhando no back e aí fui montar a área de risco, e aí foi um privilégio começar pela área de risco, porque como você falou, sobre gestão de terceiros é mais importante o risco do que o retorno, e... E o André me chamou para trabalhar para ser a parte de gestão internacional, que estava começando lá nos anos 90. E eu neguei, ninguém negava para o André trabalhar com ele na época, porque ele era responsável por mais de 90% do lucro do branco. E eu eu, eu não quis, porque ia queimar a etapa. Primeiro eu queria me formar como analista, eu queria me tornar um mestre muito grande para ir para um desafio onde eu ia ter um círculo de competência menor, pelo conhecimento macro, pela proximidade das empresas, do que lá fora. Daí foi a melhor coisa que eu fiz. Então, eu, eu comecei como um profissional de tesouraria, mas eu também comecei tomando um risco muito baixo, e aí é muito importante, porque na parte de gestão, eu sempre tive um perfil de gestão de clientes, é, porque, na verdade, eu sempre olhei o retorno ajustado ao risco, que é o que interessa. Né? O Alfredo até comentou, quem tem muito drawdown, quem não tem um retorno ajustado ao risco, hoje em dia o profissionalismo também dos alocadores é muito grande, é, a, a, as plataformas também como a Genial aí indicam muito bem os fundos então é, é importante você também fazer coisas diferentes, você ser não correlacionado para você não ser mais um no mercado hoje a competitividade é enorme tá? os nossos padrões são pô, internacionais então acho que a gente fica é, super é, feliz com isso então é, eu acho que está correto acho que o, o, o, o ponto que, acho que o Alfredo colocou, que é básico é que quando você é da tesouraria você, os sócios são especialistas estão sentados ao seu lado e o risco é comutado né? então o Alfredo sabe disso, né? tem sempre um sócio que não gosta tanto de você, o outro não gosta tanto de tomar o risco de mercado mas você se sentou ali e se propõe a fazer aquilo e as pessoas efetivamente são sócios, mas melhor, elas são especialistas quando uma pessoa, né, por exemplo, chega pela Genial e aplica no fundo da Alcã ela não está próxima sentada do lado do assessor que recomendou aí e o assessor não está sentado do meu lado, então você está vendo como é que fica mais longe? Então, é a, a, e é sempre uma simetria, né? Quando você perde, a pessoa é, não gosta nem um pouco. Quando você ganha, parece que você fez a obrigação, né? Então, você sabe que você, é sempre um esforço, né? Então, aqui na Elcan, a gente sempre tem uma simetria para o lado positivo. Né? Então, assim, ah, por isso que tem stop loss, por isso que só aumenta a posição vencedora, regras de trading, por isso que a gente não vende opção descoberta. O que, que é isso? É você apostar em algo. Improvável, né? Que vai que até a integral desse ganho seja positivo, mas se acontece, gera descontinuidade para baixo. Por isso, que a liquidez é muito importante. A gente, hoje, a gente sai de qualquer posição em dois, três dias no máximo. Apesar de ter mais de 15 bilhões de reais de subgestão e 100 mil clientes, então você vai fazendo por tem regra de volatilidade. Se o mercado entra numa crise, a volatilidade aumenta, a gente ajusta a posição. Então, você tem uma série de regras, porque isso é um jogo muito focado para risco. Agora, mesmo no fundo aberto, o seu longo prazo tem que ser uma sucessão de curto prazo, porque você tem cota todo dia, tem cliente entrando todo dia. E o horizonte de investimento dos seus clientes são diferentes. Né? Então, você tem que agradar o cara que investe no seu fundo para um mês e o cara que está investindo para 10 anos. Né? Então, você tem que fazer o 10 anos ser a é uma sucessão de meses positivos. Perfeito. Que, que é Deixa eu só aproveitar, é, é, como a maioria do seu público aí, eu acho que são traders, né? são pessoal que opera tal, eu quero aproveitar o comentário que o Duda fez sobre liquidez. Né? Eu me lembro, eu trabalhei em tesouraria pequena, trabalhei em tesouraria grande, Uh, trabalho em family office e fundo pequeno hoje. né? Se Deus quiser, por pouco tempo, mas é. Uh, o, o que eu acho que é muito importante, né? todo mundo fala em vá, cenário de stress, stop loss, que tem que ter mesmo. Mas, para o pessoal pequeno, e uh, eu sempre me preocupei isso, tanto no BCN, tanto no family office, tanto aqui no fundo, é você estar preparado, no efeito de cauda, você não ser obrigado a estopar a posição por liquidez. Né? Então, a sua posição, imagine que caiu um avião com o presidente. Né? Você tem que ser... O todo é são posições né, que degradam aos poucos, tem que estopar, não tenho dúvida nenhuma. Mas, pô, você dormiu com uma posição, caiu um avião, você vai estopar a qualquer preço? Acho que aí você tem que sentar e pensar. E para você sentar e pensar e traçar cenários, você tem que ter liquidez para aguentar o ajuste à margem. Então é importante o pessoal ter um cenário de estresse, de liquidez né, para as posições próprias tomadas, né? seja para fundo, seja para a pessoa física ou para uma tesouraria pequena. No Bradesco, a gente não fazia, a gente até tinha modelo, mas. Realmente não posso falar, mas no DCN, no Family Office, é aqui também. A gente não tem posições que, se eu repetir os OLSD, well eu sou obrigado a estopar por caixa. Tá? Então é, acho que isso é importante, mas para a física, você não amanhecer é quebrado. Né? É. E Alfredo, eu vou até mais longe, né? A liquidez, mesmo para uma pessoa que seja pequena e saia rápido, ela pode surpreender muito. Porque quando há uma mudança de padrão de mercado... Né? Então, infelizmente, normalmente em até três anos o Brasil passa por uma crise é, e você tem muitas reversões de mercado. Então, você pode ser pequeno e sair rápido, mas você pode se surpreender que uma ação de segunda linha, por exemplo, em três dias caia 30% porque o investidor estrangeiro não é pequeno, os outros é investidores não é pequeno e a porta é de saída. Então, você vai querer agir racionalmente no mercado irracional e você vai ver que você... Ah, eu tô com uma moto aqui, eu sou super ágil, mas vem um caminhão Scania e atropela e bate em todos, entendeu? E você é arrastado no acidente junto, então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Não, acho perfeita essa abordagem. Primeiro, pra, primeiro a gente, o que que a gente está vivendo no Brasil? Primeiro, um boom de bolsa, número de CPFs incríveis, tá? infelizmente o ano de 2021 tem sido extremamente desafiador para ativos de risco aqui no Brasil, é, a gente pegou muita pessoa física, se alavancou, se achava, é, como pegou a alta de 2020, de repente se achou uma das pessoas mais inteligentes do mundo, é, ficou na soberba, se alavancou, ficou muito otimista e todo mundo viu o que aconteceu, ou seja, a humildade no trading, eu acho que é fundamental, nunca se achar a pessoa mais inteligente do mundo, eu acho que é uma das regras principais, eu queria agradecer. As regras que o Duda falou, que o Alfredo falou, gestão de risco, senhores, não se alavancar, saber o seu tamanho, acho que é a regra número um do trading, tá? É outro ponto, mudando um pouco de assunto, eu queria comentar um pouco sobre o cenário, como é que vocês estão vendo daqui para frente essa loucura que é essa inflação global, o que que saiu o CPI Core hoje dos Estados Unidos, 4.3, é maior de 31 anos, 30 anos, é... PPI na China, PPI na Europa, o mundo todo, os bancos centrais estão para trás. Nesse contexto, como é que vocês estão vendo oportunidades e risco? Tá? Se vocês quiserem, puderem falar um pouco de o que vocês estão vendo. Pode começar o Duda, pode começar o Fredo. Quem é. quiser pegar essa primeiro. Eu começo, eu começo aqui tentando falar o cenário. Tá? É, como você falou, o cenário é desafiador, mas eu nunca vi um cenário que não fosse desafiador. É, porque é, também já foi falado aqui no Summit, né? o mercado financeiro dá muitas oportunidades, então, tem muitas é, cabeças privilegiadas, muitos modelos quant, muitos analistas excepcionais, muitos gestores excepcionais fazendo. Então, o difícil é você conseguir encontrar uma assimetria nos preços com uma, uma relação de retorno-risco favorável para perseguir. Tá? Então, isso também é uma coisa que eu queria desmistificar. Né? O Roberto falou aí, poxa, difícil, né? o Brasil pô, é 21%, é, a gente está vendo juros indo para dois dígitos de novo, a bolsa caindo, o câmbio subindo. Isso não é problema porque também é uma tendência. Então, um dos grandes é, é, é, méritos assim, de você estar tá no mercado financeiro é que você não necessariamente, infelizmente para o Brasil, né, você precisa apostar positivamente. O empresário está lá empatado com uma fábrica tem que passar os bons e mais momentos, aí ano que vem tem eleição, ele vai demorar três anos para voltar. É, no mercado, não. né? Então, a gente, é, no cenário é, global, a gente, efetivamente, a gente está perseguindo esse movimento de inflação global há mais de um ano. É, estamos é, apostando em alta de juros, principalmente em mercados emergentes, mais frágeis. É, isso, isso não é um fenômeno do Brasil que está acontecendo, ou seja, também não é... É, no, nós criamos nossa própria pandemia esse ano, né? nós nos esforçamos, né? é, inclusive agora rompemos o teto de gastos, e que também eu acho que é uma falácia essa, essa ideia, que você tem que tirar, não pode tirar 10 no fiscal e 0 é, no social. Né? Você tem que tirar no mínimo 6, passar de ano no fiscal, porque se você não passar de ano no fiscal, amigo, a sua nota do social vai ser horrorosa. Vai então é, social vai social lá na frente, né? Exatamente. Então, você não, a gente não está tirando 6 no fiscal... Aí você vai ver que a tua nota no social vai ser abaixo de 3%. É, porque você tem que passar. E o fiscal, a prova não é tão difícil, né? Porque o mercado está é tão tolerante para você fazer ajuste fiscal no longo prazo. Né? Eu e o Alfredo somos do tempo que você tinha que fazer superávit primário de 3,5%. O Brasil não tinha credibilidade nenhuma. Era um aumento de impostos um negócio horroroso. É, hoje em dia, juro real, as pessoas acham que é absurdo, juro real está. 5, 5,5% e eu já vi dois dígitos de juro real para estabilizar, é, acabar com a inflação. Então, a gente sabe o risco que a gente está correndo. Bom, então lá fora estamos tomados em juros e a América Latina talvez seja a região de emergente que a gente está mais próximo. então a gente está ainda achando que a inflação vai surpreender o mercado aqui no Brasil, assim como no Chile, como na Colômbia, como no Peru, como no México, então a gente está acertando esse movimento. Temos também perseguindo muito no leste europeu, então hoje a maior posição é Polônia, mas a gente acha que Hungria, vários países lá estão bastante frágeis, e também com o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, é impressionante a credibilidade que o mercado ainda dá, mas né, hoje você citou que saiu mais um número e o mercado hoje teve momentos de estresse. Né? Hoje o está, né, mercado de tecnologia caiu quase 2%, o leilão de 30 anos é, realmente teve uma diferença de preço muito relevante, então o mercado... É, vamos dizer assim, mudou um pouco de padrão de tolerância é, e aí a gente acha que também ele vai ter que acabar tendo que subir antes. Tá? Nesse movimento que tá, gera um pouco de aversão a risco, o dólar se valoriza globalmente, então, é, também principalmente em relação à América Latina, então, também isso não é particular do Brasil, então a gente já continua achando que o dólar se valoriza em relação ao real e à a, a, a moeda chilena, à moeda mexicana, à moeda colombiana, à moeda peruana, ao leste europeu, é o mesmo tema. É, e a Bolsa... É, que é o mercado mais complexo a gente continua a gente que tem uma, uma filosofia aqui de procurar muito é, é, é, empresas exponenciais empresas que têm um crescimento transformacionais a gente vê alguns nomes é, de empresas líderes assim deixa que desde um Google dentre as FANGs, aí que são as maiores empresas de tecnologia que está muito encaixado não tem um valuation médio ter tem, tem, próxima de 20 vezes de lucro é que nós um valuation alto muito encaixado uma Goldman Sachs que treina a Valuation de Banco Brasileiro, aí próximo de oito nove vezes de lucro, muito encaixado com uma vantagem de gestão e alavancado na negociação que está acontecendo, espetacular nos Estados Unidos. Então, a gente tem vários temas, tem o tema de energia nos Estados Unidos, até o óleo em si, ou outros temas como alumínio e urânio, que a gente persegue, que também são muito favoráveis. Então, a gente gosta dessas empresas, mesmo lá subindo juros, é muito parcimonioso, né então, a gente está falando aí que ah, vou antecipar do segundo semestre, mais talvez mais para primeiro semestre, aumento de juros, mas vai no movimento salutar, que é a economia americana. É, hoje a expectativa é crescer 4%, acho que cresce pelo menos acima de 3%. Né? Então é diferente da gente, que a nossa expectativa foi para zero. E aí emergente, infelizmente, na Bolsa Brasileira, a gente fica como emergente é, meio zerado, marginalmente vendido, só gerando alfa, que é independente da direção do mercado um pouco gerar valor, ou seja, está empresas excepcionais que até se beneficiam desse cenário de, de câmbio mais alto, juros mais altos. É, e os temas são os mesmos. né? Então, tem, tem as empresas financeiras muito boas, assim, é, mesmo das plataformas, assim como a Genial, que são listadas, né? você tem a XP, a BTG, que a gente acha que geram um valor bastante grande, vão ser vencedoras em qualquer cenário. É, os bancos também é, pode tomar bastante cuidado, porque eu acho que eles vão ser mais resilientes nesse cenário do que consumo, que construtoras que vão sentir um juros efetivamente mais alto, por exemplo, né? É, e commodities, a gente acha também, como eu falei, que o petróleo está favorecido, então tem empresas assim, que, se, que vieram ao mercado, a Petro Rio, a 3R, até que o Genial agora participou da oferta também, e a gente participou, que são empresas novas, transformacionais, que também geram valor. Tá? Então, em Bolsa, a gente, é, como investidor, a gente é sempre procura estar tá comprado, mas a gente está bastante protegido e muito protegido aqui no Brasil, é, os juros é para cima, dólar é para cima, e commodities depende, né? tem um case de energia, mas também o mundo está em uma certa é, de diminuição de atividade, por exemplo, na China, que afeta o Brasil também. Né? Então a gente acha, por exemplo, que os preços do minério de ferro para curto prazo vão continuar bem pressionados. O Duto falou tudo, deixou nada <risos> para mim, cara. <risos> Fala o que vai ser desculado, porque tem sempre não, um ponto alto, até estava conversando. A gente estava conversando antes e tem até um viés parecido. Eu só acho que, de repente, a atividade do ano que vem vai ser tão ruim, né? E eu acho que vai bater na imprensa, por isso que eu não gosto muito do setor de banco, porque eu eu vi que os bancos todos subiram muito o crédito para pessoa física e para empresa microempresa desse ano, né? As empresas as grandes estão até capitalizada até diminuíram em alguns bancos. Então, eu tenho um pouco de medo, medo não. Eu acho que a gente tem grande chance de ter um aumento na de inadimplência no ano que vem. E banco, quando aumenta o inadimplência, ele fecha as portas normalmente, vira bem mais restritivo. né Então, o nosso cenário é o Selic batendo 11,25 ou até 11,5. Né? Mas a gente acha que no final do terceiro tri do ano que vem, a gente começa a ter alguns um, um, sinais melhores da inflação no Brasil. Muito mais em função do nível da atividade um pouco da parte de energia. O dólar, ah, eu concordo plenamente, eu pessoalmente estou hoje né, short em real, né, o, o long-dólar, ah, tem um ponto de peso mexicano também, short. Porque, no meu ver, aqui no Brasil especificamente, né, muito, eu vejo muita gente se animando de falar Pô, mas o carreiro carrego vai ser 11%, começa a ficar caro, então vamos vender bolsa e vender dólar que a gente ganha 20%. O nosso modo é sempre a história do carrego, né? você tira aí o pautorial e tira o aluguel das ações. Mas, no meu ver, as nossas contas externas se deterioraram muito, especialmente a conta capital. né Uh, primeiro nosso FDI piorou e a qualidade dele também não é tão boa como era antes para investimentos mais longo longíssimo prazo segundo que o brasileiro que investimento no exterior né em portfólio mudou de patamar as plataformas digitais uh, conseguiram uh, atender uma demanda aí uh, do cliente médio para comprar produtos externos, que antes, só um cliente de altíssima renda conseguiria ser do um cliente private. Né? Se fosse no Itaú, no Bradesco, do Brasil, qualquer um, ou no BTG, Pô, quero comprar 50 mil dólares lá fora. Você não ia comprar, porque só o cliente private tinha acesso aos produtos. Então, hoje, ficou mais democrático. né A base ampliou muito. E, com isso, deteriorou a, a conta capital que sempre financiou um déficit de conta corrente nosso até de 2,5%. Hoje, a conta capital não consegue financiar 2,5% na minha cabeça, no máximo 1,5%. Ah, é claro, depende da fiscal monetária lá fora, ele, fatores, fiscal aqui dentro, mas a, a grosso modo. Né? Então, eu não sou pessimista com real e, e queria fazer mais uma ponderação, que aí vale para a bolsa e vale para a moeda. Se a gente pegar aqui e nosso 12 meses, em torno de 10%, e GPM acima de 20. Vamos considerar uma inflação aí numa, nos termos de troca, em tudo de 15, 16, perfeito de então, salário e tudo. Né? Se eu pegar a inflação dos nossos pares, considerando a Ásia, Europa, Estados Unidos, a gente vai ter uma inflação de 4,7 na média, nós já chamamos, né? Então, se eu pego uma inflação média de 15, tiro 4, a grosso modo sobra 10. Né? Esse dólar que nós estamos vendo a 5,50... Equivale a, a, a, a um dólar de R$ um em novembro do ano passado. E a gente fechou o ano em torno de R$ 5,290. Então a gente fala, ah, mas o dólar desvalorizou para cacete Santo. A nossa inflação foi muito maior né, do que a média dos nossos pares. E, e, e a gente não pode esquecer é, na maioria dos modelos, você não leva em conta a inflação, porque são curto prazos, né, um ano, seis meses mas todo sistema de distorção grande não dá para esquecer. E vejo também alguma, algumas pessoas, até gente muito boa que eu respeito, falando de dólar 4,80, 4,90, até 4,60. São modelos que consideram o CDS né, como um componente para avaliar qual é o preço da moeda por reivereção. E o CDS há muito tempo deixou dividiu isso no Brasil. nosso passivo externo líquido despencou. As empresas que compraram dívida, né? o governo não tem emitido. A gente olha o tamanho da nossa reserva, mudou de patamar. Então, se CDS era válido lá para 2010, 2014, um pouco antes disso. Hoje, nossa fragilidade é interna, fiscal, né? não é contas externas. Então, se desse, o que ele funcionava nos modelos anteriores, ele vai deixar de funcionar agora, e se você usar ele, vai te apresentar um, um, um, um real muito mais forte do que o fiscal indica. Eu costumo falar que, para mim, a curva longa contra o Fox é a melhor sensação de expectativa de risco fiscal do país. Né? Então, o CDS não vale mais como termômetro. Eu, eu, eu tomaria cuidado das lições, Ah, mas para os juros a 11, o real vem para 4,80, 4,90. Não vem. Mas, eu tenho um a corrente grande. O exportador não continua internando. Ah, então, eu não vejo essa hipótese. A gente trabalha com um cenário aqui de câmbio médio de 5,30, né? ah, podendo oscilar aí em função do risco fiscal, isso, aquilo. A gente não vê hipótese de abaixo de 5,10 o câmbio aqui. É mais isso, eu aproveitei e falei mais de câmbio, porque o Duda falou de cidade externa, falou de bolsa. Bolsa, se eu aproveitar vou falar, a gente gosta do. De, a gente também, Brasil está praticamente zerado em bolsa, eu tenho muito long short só. Uh, a gente gosta do setor de saúde e de indústria farmacêutica. A população brasileira está envelhecendo, isso eu estou pensando como investimento a, a médio prazo, tá? Eu acho que a parte de saúde vai ganhar a PIB, né? a participação do PIB, que realmente a, a nossa a, a, a população brasileira está evolucionando rápido uh, e está vivendo bem mais do que vivia há 30 anos atrás. E o setor financeiro, eu gosto das plataformas e os bancos têm muito crédito, eu ficaria com o pé atrás, eu tenho uma ilha de imprensa, Além disso, tem os detalhes técnicos, como é né, apropriado o resultado contábil dos bancos. Hoje, ainda 85%, 90% do sistema bancário tem passivo indexado ao CDI, né, e os ativos são pré. Então, o ativo é contabilizado na curva, né? e o passivo custa CDI, CDI sobe muito mais rápido do que o novo na carteira. Isso tende a derrubar a margem para o mercado futuro no curto prazo. Acho que é mais isso de Bolsa, cenário externo. Então, a gente é otimista, até talvez mais otimista pum, na América, a Bolsa Americana. A gente está, então, apesar do, do PPI e núcleo ter surpreendido, né, a gente vê que foi um processo que aconteceu no mundo. Né? O, o, o, o mundo como um todo, o coronavírus né, se fechou, né? Diminuiu os meios de produção, uh, colocou uma taxa de juros totalmente real no mundo como um todo, acho que o Brasil foi o que mais exagerou, mas é, pelo risco dele. E agora está vindo a conta, né? Só que eu não vejo essa conta sendo perpétua, né? Ela pode ser um pouco mais pontual, né? Então, a gente tem um viagem um pouco mais otimista e, e a economia americana é muito dinâmica, se ajusta muito bem. E uma coisa a gente não pode negar: o Fed fez um trabalho com um trader de comunicação exemplar, né? Ele, ele consegue ah, se comunicar com o mercado de tal forma que não gera grandes traumas no mercado. Então é basicamente isso. Estamos com uma posição até parecida, apontada em bolsa americana, zerado em Brasil e, e longo e, e dólar. Bolsa Brasil eu tenho onde short, né? Já está meio da cara onde estou longe, meio short, é o que eu falei mas nossas posições de bolsa não são tão significativas. Tá? E um ativo que eu gosto muito, que nós temos bastante, são bons de empresa de primeira linha lá fora. tá? Basicamente é isso, o nosso, um pouco o nosso cenário. Perfeito, Alfredo. Perfeito, Duda. Já, a gente já está encaminhando ali para o final. Eu, eu queria tirar uma dúvida com vocês. É, eu sou da época que até existia uma palavra, o CDI aceita desaforo, tá? Desde o Ever day lá do Paulo Guedes, obviamente as contas fiscais se deterioraram. A perspectiva, a, o filme da conta fiscal está muito feia, a fotografia está até muito bonita, mas o filme está muito ruim e a gente viu esse ajuste enorme na, na curva de juros no Brasil. Vocês acham que com essa, piora, com essa piora do filme fiscal brasileiro, a gente vai voltar a ser o país do CDI? A gente vai voltar como era o Brasil de 5, 6 anos atrás? E aproveitando esse gancho, Duda e Alfredo, se vocês puderem falar qual é a vol do fundo de vocês, da proposta, até para quem está nos escutando, eu assim, poxa, se é CDI, a vol do meu fundo é CDI mais 4. A vol do meu fundo é CDI mais, só para o investidor que está nos escutando, ter uma noção de possível rentabilidade que vocês estão propondo aos seus clientes. É, eu vou começar pelo final, né? Alcan é uma casa completa que só tem uma estratégia, mas tem produto de baixa vol, média vol e alta vol. Então, a gente tem um multimercado para render CDI mais 2, com 2% de vol, um produto para render CDI mais 4, 4% de vol, que são os produtos de previdência também, e produtos de mais alto risco, como o Retorno Absoluto, que é o nosso fundo mais conhecido, que é para render CDI mais 8, é, com 8% de vol. Então, qual é o melhor produto? Me diga seu nível de risco. Eu tenho todos. É, e eu só e somente só nós sócios aqui da alcântara só e somente só investimos aqui nos produtos é, da alcântara Então, de novo, isso é uma relação de retorno ao estado ao risco. Onde você tem um retorno menor, também eu consigo prover uma liquidez maior, um é D mais um outro é D mais 15 no médio e D mais 30 no, no, no longo, né? Eu sempre estou é, ativos extremamente líquidos para conseguir me adaptar ao mercado, né? É, o Brasil vai ficar um, um país CDI? É, eu acredito que não, não nos níveis que eu e o Alfredo chegamos a ver, né? anos 90, né, o Alfredo deve ter até pego mais aí anos 80, aí era terror e pânico, é, é, eu fui mais como estudante na época, eu vi da academia, e aí isso é interessante da, da, para falar um pouco de trader, né, uma coisa é você ver no papel, na televisão, você fazer uma carteira virtual, outra coisa é você estar tá na vida real, né, então assim, uma coisa é você jogar Fortnite no joguinho, outra coisa é você participar na, no Netflix lá do do Round six, naquela série que você ou mata ou morre, né? No mercado é um pouco isso. Você tá, ambição e medo ali estão te movendo o tempo todo, e você tem que ter um perfil psicológico, uma disciplina enorme, tá? Então eu acho que existe uma tendência global que ganha de produtividade, agora falando sério, né, nos anos 70, 80, mesmo país desenvolvidos, viu inflação de 7, 8%. Eu acho que o Banco, o Fed vai pagar um pouco o preço de ter falado que é temporário e ter que subir um pouco mais, mas vai normalizar, o mundo tem ganho de produtividade eu acho que vai se estabilizar é, isso e o Brasil vai ter que é, novamente ir para juros de dois dígitos mas acho que o Brasil não é um país amaldiçoado ele só na verdade o Brasil é um país abençoado né, ele só se esforça muito para não dar certo né com a economia punjante paz continental pessoas criativas um mercado financeiro né nós que estamos participando aqui que lutam é, muito por esse mercado financeiro acho que também fazem isso bom né? então não é, é eu diria inclusive o contrário né assim também as pessoas, as pessoas não eu vou para o CDI, eu vou para a renda fixa, eu acho renda fixa boa, desde que eu um ganhe isso é, maior, né? mas é, foi um pouco o que eu falei aqui. Né? É, eu acho que nesses momentos, eu recomendo muito que buscarem, pode ter, gostam de investir diretamente em visto, mas procurem um gestor profissional, cabelo branco, nessa, nessa hora vai fazer diferença, que já passou por uma série de crises, porque ao final do dia é isso, como eu falei, ah, eu estou com. Eu tô, quero sair do Brasil, vou para a diversificação internacional. Não é fácil, né? Hoje, como eu estou falando, a bolsa também está caindo 2%. Você vai para uma cota em dólar, e gente está falando que a gente acha provável o dólar estar tá em relação real. Mas daqui a três meses pode ter mudado tudo e você está numa cota em dólar e você se dá mal, né? aparece uma terceira via no Brasil, o mercado se anima. Então, é, é, isso é uma gestão dinâmica, e, numa crise, você sempre se surpreende com a velocidade dos acontecimentos. Tanto que demorava uma semana, acontece um dia, o que demorava um mês já acontece uma semana. Né? Então, daqui a gente vai entrar um cenário eleitoral que, inevitavelmente, nunca houve né? é uma eleição que você não tivesse volatilidade no Brasil, que também não é inerente a, a, a mercados emergentes. Então, eu só queria... É, eu acho que não vai voltar a ser o país do CDI, vai voltar e você tem que tomar risco. E multimercado, o gestor profissional, isso não é ruim. Tá? Não só o multimercado. Hoje, 80% das nossas posições são fora do Brasil, então a gente já tá está diversificando para o cliente. Ah, os juros é grande, a gente está ganhando dinheiro com juros altos. Ah, mas o dólar... Não, está tomado em dólar. Ah, mas a bolsa está caindo, mas a gente está vendido na bolsa. Então, assim, não tem problema é, o que as pessoas veem como risco, a gente está vindo até o Brasil, infelizmente, como red de posições lá fora. Agora, a gente é especialista, nosso círculo de competência é morre no Brasil. Isso aqui reverte rápido também e a gente vai perseguir posições, posições boas. Tá? Eu acho que esse seria o ponto. Eu só recomendaria que é importante também tomar um pouco de risco para você ter ganhos superiores. A salvação é pelo risco. tá E sempre esse risco, é sempre o retorno ajustado ao risco. E as pessoas têm que ter um pouco de paciência para esperar o retorno do profissional ou esperar o próprio retorno. Isso é um jogo de você perseguir tendências e esperar a convergência. Isso não é um jogo de você ser day trader, uma coisa assim. O grande ganho é obtido assim. Essa é a mensagem que eu queria passar. Perfeito, Alfredo, você poderia comentar bem rapidamente que, infelizmente, o tempo voou e a gente acabou estourando um pouquinho o tempo. Eu você sempre sei, sei dá preferência para o Duda. Ai, é. É, é, é. Trabalhei é, com você, é, né, claro. Alfredo? Então, vou na intimidade. É. Vamos lá, eu vou é dois minutos, é rapidinho. Eu só queria complementar o que o Duda falou aí, que é um negócio que é. A gente fala, se adapta, o né, seu perfil, o seu risco né, ao seu perfil. As pessoas, independente do seu perfil, tem ter a consciência toda que, ela tem 21 anos, ela pode ser mais agressiva, né? Porque o primeiro que o patrimônio que ela vai ter, provavelmente, é melhor. E tem toda uma vida para ela à frente, para conquistar. Agora, você não vai querer ser agressivo, por tudo em risco, com 70 anos, né? Então, eu acho que você, por relacionar seu perfil com a sua idade, de repente, é o perfeito, né? Eu não quero o um cara de 70 anos para o meu fundo de volatilidade de 16%. né? Não é esse o objetivo. Né? Então, nós temos aqui três fundos, basicamente. Um de vol, que vai de 16 a 20, que é muito alto, o ATS, né Um que é mais para varejo, que é o Shield, que é de 6. E a Previdência, que vai de 4 a 8. né então, eu acho que basicamente isso, e, e, e se eu pudesse dar um recado, eu acho que fundo de Previdência no Brasil foi muito mal vendido né, pelos grandes players. Né? Foi feito tipo, você punha LFT na carteira, cobrava dois anos do pessoal, era aquela venda cruzada de produtos, nem você vendesse um tipo de capitalização. Né? E o, depois da reforma da Previdência... O PGBL, para aquele que tem imposto de renda na fonte, possui um bom gestor é muito bom. Né? Ele deixa de pagar R$ vai pode pagar 10 lá na frente, depois de 10 anos, e ainda ganha todo o float de IR. Se eu deflacionar os 10 para valor presente, ele está trocando um IR de R$ 27,5 para 5. o R$ o, o cara assalariado, não aproveitar esse produto, só tem que escolher um gestor bom. Né? Aqui vocês têm dois até. <risos> Falando na live. não live, tá, mas eu acho que não dá para perder. Acho que é basicamente isso. Acho que eu perdi um parceiro aqui. O Duda é, é um cara muito inteligente, experiente de mercado. Só não pegou o um overnight no Selic, no, no telefone <risos> é, que eu pegava, ficava com a orelha inchada. Meu Deus do céu! Mas é isso, gente. Obrigado pela oportunidade aqui de a gente se expressar, de poder bater um papo com esse pessoal legal. Não. E é muito legal a iniciativa da Genial, também queria agradecer. E o Alfredo, que foi referência para todos nós aí, e um tremendo tomador de risco. né? Então, é, se eu dormia mal, eu imagino o Alfredo, com o tamanho das posições dele. Não, Por isso, eu, eu usava o meu apelido no, no meu bairro era Taja Preta eu só dormia com o frontal na <risos> Tá bom, gente. bom, senhores, na verdade eu queria agradecer Em nome da Genial, muito obrigado Estão é, aqui no meu ouvido falando Morta, Morta, já passou, já passou Mas ouvi um pouquinho de, de Dura, mas vendo vocês falar Está tá no preço e eu agradeço muito E Alfredo, eu faço Das suas palavras, das minhas palavras Das suas palavras, as minhas Senhores, olhem fundo de previdência O ganho fiscal é sensacional tá? Então, mais uma vez Muito obrigado a vocês dois E a Genial agradece Abraço, tudo? Quer falar com você?